Fala, minha gente, tudo bem? Sou o professor Alexandre Aguado, aqui do Instituto Federal de Capivari, e sou coordenador do projeto do Laboratório IFMaker. Faço esse vídeo para convidar os nossos alunos, nossas alunas, porque nós estamos com duas vagas abertas para bolsista aqui do nosso espaço. Estou aqui agora, né, ó, esse é o nosso laboratório IFMAKER, nós temos aqui as é, impressoras 3D, aqui no fundo a máquina de corte a laser, vários eletrônicos, coisas de robótica aqui, e uma bagunça que a gente precisa arrumar, né, aqui. Bom, o nosso laboratório, é, o objetivo dele é que seja um espaço de aprendizagem, de criação, de, de construir as coisas, sabe, bem mão na massa, assim... Então, a ideia agora é que a gente consiga é, receber aqui, não só os nossos professores, os estudantes, os técnicos, mas também que a gente tenha atividade para a comunidade externa, a gente consiga fazer oficinas aqui para que as pessoas venham e, e se empoderem desse, desse lugar, desse laboratório. E nesse sentido, esses dois bolsistas, eles são fundamentais, para que a gente consiga fazer essas oficinas, desenvolver material educativo e arrumar isso daqui, organizar esse espaço também, para que todos possam usufruir, nossos alunos, nossos professores, todo mundo que é da comunidade interna ou externa. Então, se você gosta dessa coisa do, da aprendizagem mão na massa, da cultura maker, é, enfim, tem interesse né, em estar aqui com a gente, em trabalhando nesse projeto, então será muito bem-vinda, muito bem-vindo aí para estar conosco. Então é só se inscrever aí nas instruções do edital. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Estou sempre aqui no campus. É só vir falar comigo que a gente conversa melhor, tá bom? Um abraço, minha gente. Tchau, tchau.